Acionado modo tático, é fogo nesses plásticos Choque nos estáticos, lunático, mas sem macete prático Meu vício mais neurótico, versos e beats próprios Meu negócio eu mesmo toco E eu preciso de outros zeros na direita Que a chuva favoreça minha colheita Atrás da rima mais pura e perfeita A desconstrução é minha seta, minha seita Do respeito e só quem veste a camiseta representa Quintal de casa jogando bilhar Daqui uns anos como eu quero estar Sem paparazzi eu não quero ser super Mas vou buscar pelo menos prosperar pelo que eu vejo eu posso avistar Um horizonte distante do mar Mas basta navegar, perseverar, boto fé nessa tripulação Não vamos naufragar Não vamos naufragar Meu time vai atravessar o oceano e do outro lado vamos pisar Meus irmãozinhos são merecedor Só tem guerreiro e batalhador eu vim pro mundo semeando amor Regando as amizades e aliviando a dor Meus irmãozinhos são merecedor Só tem guerreiro e batalhador Eu vim pro mundo semeando amor Regando as amizades aliviando a dor Aliviando a dor